bastante tá vendo lá e eu vou entrar para a direita aí ah, de de minas, Pouso alegre, rio de janeiro e belo horizonte é meu caminho aqui agora nesse pedacinho que nós vamos passar tem várias fábricas de biscoito biscoito mineiro coisa boa só bolacha Bolacha biscoito. é só no norte, bolacha. Ali, ó, esse biscoito de bolacha. Bolacha também, porque bolacha é entra bolachão. Fabricado do norte, que é uma delícia para comer com biscoito leite e café. E bolacha, menino. Então, nós estamos saindo do, da cidade de Andradas. Pois é, gente, agora nós pegamos chuva. E chuva na Serra. É Todo cool. cuidado é pouco. Fechou o tempo de verdade. Antigamente, antigamente, um tempo atrás, né? Quando eu vinha para Minas que o tempo fechava assim, de, de, dessa chuva que fica por alguns dias, eu não vinha para Minas, eu ficava em casa. O duro que coração acaba cortando no peito eu não vinha. Daí um dia eu falei para Madame, ah, vamos assim mesmo. Nós pegamos chuva, acho que uns 50 quilômetros. Tem fomos para minas. É, agora viemos porque nós já estamos em Minas. E gente foi muito bom. Aí a partir dali, chovendo ou não, se eu sair de casa eu venho com alegria. E o teu carinho que a gente recebe é muito grande, compensa qualquer com coisa. Vale a pena. O problema maior aqui são os buracos na pista. Fora os buracos na pista. Tudo vai bem. É, eu achei interessante que a chuva estava bem forte e do nada ao chegar em Santa Rita de Caldas a chuva parou. É até interessante. Aqui, fala que a gente é, pe pegou a manga d'água. É, ela é uma manga d'água que está passando por ali. Eu aprendi esse termo aqui, manga d'água. Aí passamos pela manga d'água. Agora estamos na, na manga sem água. Manga seca. Manga seca. <risos> e o tempo tá fechado mesmo assim. Dá para ver, né? Pra perceber aí. Paridão. Agora são 7h15. No meu aqui tá marcado 7h16. Mas eu deixo sempre adiantado uns 3 minutinhos. Então são 7h13. 7. E ver certinho. Eu sempre deixa adiantado um pouquinho. Costume que eu tenho. 7h15 no celular. 7h17 é né? no carro. Então aqui é Santa. Ué, eu acho que eu tô fazendo o um caminho aqui errado. Não tô? Não, tá certo. Não, é não, tá certo. Aqui mesmo você passa. Aqui é Santa Rita de Caldas. Santa Rita de Caldas. Gente, assim que o menino fala, aqui é Santa Rita de Caldas. Lugar gostoso. Tranquilo, sossegadinho é A próxima cidade é o que mesmo? É, e então, Para a direita A próxima cidade é Puyuna já. Aqui não fala Puyuna, aqui fala Puyuna Puyuna, cidade, cidade onde eles gostam de é, Fazer os As festas de carro de boi Que coisa Sai do, do estado de São Paulo, que é tudo retão. Chega em Minas. Tudo subidão. Tudo subidão, é. Coisa boa, coisa boa. Estamos passando atrás da catedral, gente. Catedral da cidade. Agora nós vamos entrar à direita. Poços de Caldas, Pouso Alegre. Ô, oh, recapear aqui, ficou bom, hein? Ficou bom demais. Bom, bom demais da conta, Ó, oh, deram uma aqui. Ficou chique. Hum, é ruim, tem que pintar essas. Tem que pintar Ui. essas lombadas. A gente não tá vendo a lombada? O encarregado deveria fazer a primeira coisa, é isso, né? deveria fazer isso, a pessoa vem lá para cá com o carro que nem o nosso. Que é baixo, é o cara aí. Esse? É Bom. É. É nada. Parece que é, né? Se ele vir lá por fora, mas não é não. Não é não, porque ele não consegue dar a volta e sair tão rápido assim não. também, tava, eu, quando eu cheguei na entrada lá ele tinha sumido Nossa, não, é ser, não, é essa Hilux, não, essa é essa Hilux é outro modelo acho que estou é. falando para você que não é ele mas ele ficou bem chuva também tudo fechado, o comércio ainda o pessoal tá de boa Acordei hoje mineiro, 3... Mineiro acorda meio tarde. Fala que mineiro não perde o trem, mas mineiro acorda tarde, viu? Aí eu tenho um que já tava trabalhando. Eu sou a mineira que acordo cedo. Acordamos hoje 3h15. Eu acordei 3h15. E, e acordou eu. Lógico, é. Você dorme comigo, não tem jeito. Estamos saindo então de Santa Rita... Caldas E eu tô com sono Por que será que você tá com sono, hein? Nem não sei Agradecemos Barraca sua visita botiga. Volte Sempre Portal de entrada e saída da cidade de Santa Rita de Caldas Oi Isso daqui, eu não vou mandar mostrar pra vocês É a fruta do cone não, é, é o araticum. Araticum? É dizer, da, da família... Você já viu essa fruta assim? Já. Não, não vi assim aqui no estado de Minas. Eu conheço ela de São Paulo. Hum, você não conhecia, não? é da família da Pinha, do Conde. Mas não? é de comer? De comer, é. de comer. É, só que vocês têm que tirar o caroço para comer. Hum. Tem que tirar essas casquinhas brancas para comer. Deixa eu ver, Yasmin. Por aqui, sim. Vamos experimentar né Nossa Madalena Nunca imaginava Vem, vem que perde ela, Vem Fica perto dela Que isso Essa aqui é a nossa amiga A Yasmin A linda a filha, filha do Adélio é, é uma gracinha essa menina gente Lindinha Olha que coisa mais fofa que ela é Educada gente essa Muito educada é uma graça. Lá no fundo tá a Janaína Conversando Você já comeu Yasmin? Hum? Você comeu? É uma delícia né Bem É da família do Conde Da família da Pinha Será que nasce? Ah, bem, é aquela história. Nascer, nasce, mas aquela história, até da fruta, vai demorar muito, mas nasce sim. Nossa, uma coisa bem diferente. Né, é, é uma delícia, né? É uma delícia. Tira, tira você, pra mim que eu tô com um copo na mão, tá? Tomando café. daqui. Gente, nós estamos aqui na casa do avô da Yasmin. É o vovô, né? É o vovô, ele, né? É. É bisavô bisavô. Eu não, não, não, não trouxe a câmera, mas graças a Deus a Madalena trouxe o celular. Olha só que lugarzinho mais gracioso. Olha o Kaique ali. O que você está mostrando aí, Caí? Aqui, ó. Aqui ele mora, ó. Aí ele planta a batatinha aqui, ó. Olha o lado bom roça aqui, ó. Olha lá, ó. Achei a gente já tinha colhido, Kaique. É. Olha lá, gente, certo. tá vendo? Ah. <risos> então isso aí vai colher com a inchada? de enxada, Kaique? Trator, né? Olha é. ah, que beleza. Tá molinha, choveu? Tá, molinha. cara da chuva, né? Tem que mais? aqui, olha. Olha que beleza. Cara, batatão, ó. Oh, beleza mesmo, né? Só para o que sai. Só não vou colher co aqui, aqui ó, bem na, na flor oh. da, da terra. Olha, Olha ali, gente. Cícero. Bom, o Kaique Oliveira, nós sabemos que ele foi nascido, e criado e está sendo criado na roça, dele ele tem as manhas, né? Eu olhei, gente, na minha grande sabedoria, oh, tá óculos, eu achei que já tinham colhido, quando na verdade... Ainda vão colher. Eu também achei que tinha que colher. Minhoca, vamos ver. Bonitona, hein? Tá Olha o outro minhoca. Minhoca bonita. Eita. Ah, aí, tem Caio, mais aí. pescar na lagoa lá? Banho. É que você não viu na casa do Caíco quanto tem. Mas tem muita. Fala, meninão. E aí? Beleza ou não? Hã? Ó, gente, ó, em questão de minutos, olha o Kaique, ó. Ó, se não tiver mais aqui, ó, cá tem mais aí ó. ó. É porque ela tá mais profunda também, né, Kaique? Tá mais pra baixo assim, tem bastante, né? Gente, que é. bênção de Deus, né? A raiz dela. É. Aí, é. uhum. <risos> Ó, aqui já pode descer, ó. Ó, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu estou comendo araticum. Na minha mão tem a semente do Araticum. É. Ele é doce, tem um sabor é. da pinha. Oi bem. Vamos lá. outra oh, tá podre. está podre, né? Nossa, virou uma baba, né? Está Vira. virando adubo, né? É, virou adubo. Gostou, Madalena? Gostei. É, quem que não gosta, né? Vamos lá então. Vou subir ali. Deixar eles dois ali conversando. Vou subir aqui. Chaminézinho soltando a fumaça. Só que eu não tô com gimbal, gente. Então tá balançando um pouquinho, mas não repara não, tá? Não repara não. Olha lá, chaminhézinho. Olha, você fez aqui da fumessa. Vem cá absorver o primeiro pilão que eu fiz na minha vida. Oi? Oh, nossa, depois né? tira um meio saco de seis vezes. Quero. Olha lá. Ó. Como é que é, Adela? Primeiro pilão que eu fiz na minha vida. Olha que coisa linda. Primeiro pilãozinho que eu fiz. Já tô gravando já. Olha aí. Pilãozinho aqui, fez. Cedro puro. Cedro, né? Cedro. Esse é o pilãozinho que eu fiz. Como é que você chama essa, essa peça aqui? Essa aqui? É. Essa aqui é mão. Deixa, deixa eu mostrar uma coisa aqui, Esse pessoal. ó. Tá aqui a nossa amiga Janaína com a Araticu na mão. Não conhecia, gente. É, eu já conhecia já, eu só que lá em São Paulo eu conheci. Agora tem uma raridade aqui, ó. Ó, ó meu querido amigo. Meu querido mais novo amigo. Meu querido mais novo amigo. Qual o nome dele, Dani? Qual o nome dele? Qual o nome dele aqui, ó? Qual o nome do senhor? Qual o nome do senhor? José Pereira Lopes. José Pereira Lopes. O senhor está sendo filmado aqui, ó. O senhor fica bonito aqui, moço. Pode pode, pode filmar, vamos lá. O senhor está bonito aqui, ó, rapaz, hein? Quer ver? eu já filmei na rádio. Eu já... fui há pouco tempo, aí eu filmei lá na rádio. Na rádio? Na rádio. Então o senhor está importante? Chique no último. Mas, gente, ó, 86 anos de pura saúde, ó. Alegre, brincalhão. É uma benção de Deus esse homem aqui hoje, ó. eu dei um abraço nele assim, ele me, me abraçou meio acanhado. Aí eu disse assim pra ele: Você já abraçou o homem? Ele falou que não. Eu falei: tá, Agora você tá abraçando um. Deu um abraço nele bem gostoso, ó. Ficou contente, ó. Aqui, ó. Olha, e tem uma coisa, hein, ó. 86 anos. Dá, dá, aquele, dá, dá, aquele, chutinho, dá aquele chutinho bonito. Oh, dá aquele chute. 86? 86. Dá daquele chute, eu, eu, dá chute eu, eu, pra coisa. cima assim, ó. Ó. Oh. Oh. Eu vou falar a verdade. Só em Minas Gerais que encontra essas raridades mesmo, viu? Tá mostrando? Só é, tá tá mostrando que ele tá com 86 anos, mas. <risos> Acho que dançou muito o baile, não dançou Vamos usar, muito... Dançou, encerrar. né, pai? Agora sai, que eu estou procurando uma menina bonita para mim. Ô, oh, pessoal, <risos> vocês escutaram o que ele falou? Ele está procurando com 86 anos de idade uma mulher bonita para ele. Eu quero fazer caridade enquanto estou vivo. Eu tenho, eu tenho mais de 100 anos de vida. Ô, oh, coisa boa, tá animado, hein, gente? Ele tá animado, eu gostei dessa, hein? Pensa numa pessoa alegre. Pensa no nome alegre, feliz. A casinha linda que ele tem aqui, ó. Olha ah, que coisa é mais legal. É. Fala pra mim se isso ah, é uma benção de Deus ou não é. é um olha lá o oh, YouTube ah, lá. É. Kaique Oliveira. Fala o nome ah. do senhor pra, pro pessoal. Já falou. É. Já falou. É. Já falou. Agora aqui, ó. Olha o que ele tem aqui de riqueza aqui pra oferecer pra moça bonita que ele tá querendo. Pra... Olha lá, ó. Aqui. Não, e tem mais coisa aqui, ó. Olha o que ele está oferecendo aqui. Essa aqui já foi, já tá passada. Né? Ali também? Ali também já passou, ali já passou. Já estragou também. Está aqui escondidinho. Até apodreceu. Apodreceu. Aqui, você não diz não, produziram muranga aqui, eles levaram mais de 15 murangas, desse tamanho aqui. É, mas eu estou vendo que é mesmo porque ainda dá para poder ver aqui. Se eu tivesse uns 15 anos aqui, você tinha levado uma muranga tamanho aqui, ó. É. Coisa boa mesmo. Coisa boa. Coisa boa, você mas é seu amigo. Dá né? é. pra Fazer doce. É. A moranga. Fazer doce. Fazer doce. É, fazer doce. Eu tava falando para ele, gente. Era próprio doce. Eu fazia tempo que eu queria conhecer ele. Quase que eu não conheço não, dá, hoje, quase. Mas ver. deu certo que eu vim eu aqui. Senhor? Eu fiz doce, abóbora, semana. Fez é. doce de abóbora? Você não é que faz? Eu mesmo, só que eu não cortei. Hã? Ah. Eu queria fazer para cortar e a boca não deu. Ah, não, não deu ponto, né? Não deu ponto. Não, mas com certeza ficou gostoso do mesmo jeito. Ficou gostoso do mesmo jeito. Agora a brobinha assim, ó, dessa aqui, essa aqui é branca. Da Bem frente. pé pra minha semente. Abaixa tem isso por acaso, gostasse gostar, se quiser levar pra pegar. Mas e quem botou é, o dedo é, aqui, na vocês na me porta, perdoem. Vou dar lá, acha baixo ali. Você vê, a gente vem aqui em Minas Gerais, ele nunca viu eu, nunca viu Madalena. O que, que ele tá falando? Se nós quisermos levar abobrinha, dessas abóbora comuns, é só pegar. Gente, não, não dá pra explicar. Não dá. É um povo muito dócil, um povo muito meio nessa região que eu conheci. E agora conheci ele hoje. E tá aqui olhando, fazendo, fazendo pose aqui, pá. Ainda tem uma coisa, eu juro o padre celebrar a missa, ele, ele de lá e eu de cá. Eu Ua, a ah, coisa boa, hein? Ah. <risos> eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês, gente. Vou mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. É, ele já é viúvo, mas eu calculo que quando esse homem tinha esposa dele aqui, eu acho que ela cuidava muito bem desse jardinzinho aqui, né? Olha que belezinha, ó. Ainda tem ainda algumas plantas aqui maravilhosas que eu creio que foi ela que plantou, ó. Qual é o nome dessa planta aqui, ó? Que planta bonita. Que planta bonita, bem. Não tô conhecendo. Ô, oh, Janaína, qual é o nome dessa planta vermelha aqui? Isso aí é pericilina. É, é pericilina? É, é. Então é uma flor chamada pericilina. Bom, eu, eu não conheço. Eu não conheço a minha mãe tinha de primeiro. Não conheço. É tratada é como, como pericilina. Que bonita. E, como todo lugar assim, antigo, né? A gente vê que as árvores são árvores bonitas, né? Bem cuidadas. Tem até uma frutinha aqui, ó tem até uma, uma frutinha ali que mas eu não sei qual que é essa essa aqui é que filha dele olhada? Janaína com a filha dele oi gente né? Eu não conheço essa plantinha essa você que chama urucum araticum. araticum araticum eu conheço fruta do conde a mesma família é só é. que é da pequenininha isso é tem. Da menorzinho. depende da região é até maior, outra, até maior. Eu eu é da é da família do é conde maior. Por exemplo, assim, um, vamos dizer que é uma prima do Conde, vai. Uhum. Mas depende da região, ela é da maior. Eu achei muito interessante. É. É. Dá, dá sim. Você vê que tem coisa que a gente mora na roça, e a não conhece. Pois é. Mas aqui parece a porta. Eu vou mostrar pro senhor. O senhor está aqui guardadinho aqui dentro dessa caixinha aqui, ó. Ele não está vendo porque ele está tá na frente da câmera, mas eu vou desligar e vou mostrar para o senhor. Quer, o, senhor quer, o senhor quer se ver aqui? Bom. Parece? Parece? Então vem, tira o um retrato. Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que, o que ele quer que eu faça. Vamos lá, vamos ver o que, que que, eu, que, é que ele fa, que eu faça, porque ele tá aqui é uma pessoa que tecnologia para ele é uma coisa difícil. E tá lá o menino lá, lá na frente, lá batendo uma enxada lá. Quer mais Não, quer não. Obrigado. Vamos lá, vamos ver onde ele vai, onde vai levar a gente. E é animado gente, esse aqui é animado Acho que o Eliel puxou ele Acho que o Eliel, o puxou ele O Eliel, o que você está fazendo aí? Tira aqui Ah, o Eliel tirando os capinhos aqui Ah, ele quer que faça uma foto dele ali Então eu vou fazer, vou dar um, uma desligadinha aqui e vou fazer Pessoal, segura um pouco, um, um pouco aí pra nós Agora eu fiz as fotos que ele pediu gente chegou a beijar o cacho da banana tão alegre que ele ficou ele tá mostrando aqui para nós ó que ele colocou aqui um cacho de banana eu, o senhor tirou o senhor tirou isso aqui ó o senhor cortou aqui o senhor, o senhor cortou aqui, o senhor, o senhor cortou aqui. Se não tirar, não grana. Aí, entendeu, gente? Como é que ela é inteligente? É. Eu vi isso aqui e falei, Madalena, eu estou desconfiado que é. ele fez isso aqui, ó. É isso porque aí. se ele não tirar, não grana. Não grana. Não grana. Não. Aqui, se eu pegar a faca, a tá aqui. Se eu eu tiro aqui, de eu Aí, tá vendo isso aqui? Tô vendo. Isso não deixa a porque desde lá até aqui tem. Então, o senhor tem que passar a faca, deixar aquela granada. Entendi. O senhor tem essa? Não sabia, aprendi hoje. Não, o senhor tem? Não, ainda não. Ainda estamos morando na cidade. Ah, estamos morando na cidade. Ainda. Mas, mas olha aqui que belezinha, gente. Se é, algum que tiver, o senhor explica. Eu... É, mais. mas muitas pessoas vão para para aprender para, agora. Não quem não sabe tirar, vai aprender. Não pode tirar tudo, não. Não pode tirar ah. tudo. Não, ah. tirar aqui, para pela granada. Olha isso. Tá vendo né? como é que ele deu a lição para nós, gente? Eu estudei, eu estudei o negócio de.. Hologô, a bateria, você conhece aí, tudo? Da matéria prima. E, e eu estudei a coisa é de engenheiro. Entendi. Então, Aprendeu e está ensinando para nós agora. Isso rapaz. Se dura não tirar, ele não cresce. Só que não pode, pode tirar cortar, Não bem. pode tirar tudo. Aí o é. que, que ele fez? Ele pegou. Deixou essa granando. Aqui, ó, tem outro também. E ele já escorou, ó. Aqui, ó. Aqui o senhor não fez, a, não fez ainda, vai, vai fazer ainda, né? É, aqui, ó, eu pus pra escorar. E ele... Não, eu digo, aqui o senhor não tirou, que nem o senhor tirou lá. Tirou? Só não tirou, a. a não deixou branco, então. Aí, ah, ó. Eu... Ó. Entendi. Entendeu? Porque é ele não tirou tudo igual Não tirou coisa. tudo igual a outra, né? É. Ah, aí o senhor quer tirar e levar a coisa certa, agora é aqui, ó. Gente, mas ó, eu, eu vou falar uma verdade, viu? Meu Deus, essas pessoas ó, nessa idade tem tanta é, coisa para nos ensinar. para baixo, ó, não pode mexer. Aí pessoal, vocês que estão começando chácara agora, que, que não é que tem noção não do que, que isso é, isso aí. vai aí mais uma dica do nosso amigo aqui querido, que eu conheci hoje, mas já peguei um amor muito grande. E ele está nos ensinando como é que faz para deixar a banana granada. Lá vai ele mostrar para nós mais um... Olha lá, vamos ver. Vamos ver. Aqui, ó. Não, outra vez que eu vim aqui, com prazer eu vou conseguir. O você vai... Está tirando ali, ó Olha o cacho. Que coisa mais linda. Olha, vamos que precisar de uma ideia... Tá aí. Aqui é a ideia de agrônico. Aê, vou Isso falar, é, hein? O maior agrônico de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, entendi. Aí depois é o agrônico, que deu, deu o direito pro agrônico fazer a medida da planta. Aí, ó. Eu gosto dessas conversas, viu gente? É. Isso me faz um bem tão grande. É. A Madalena, mora... Madalena já gostou dele, gente, de um jeito que Tá ali, mora, ó. Deixa eu mora onde? Qual é dado? a cidade? Ah, Madalena ali, ó. Estou madalena... aqui, admirando, velho, em nome do meu pai. Ele é uma gracinha. É uma gracinha gente. <risos> e ele tá aqui no agrônico dele, aqui, que tá todo animado, gente. Ah, é, ó. Aham, Olha lá, tá vendo, lá. A hora que ficar aqui, ele uhum. não pode tirar mais. Entendi. Mas, ó, deixa eu ver que churro de banana, aí que essa aqui, já, tá... já, já tirou? Já um tirou? Titinho, ó. Tá miudinho, é, né? É, já tá granando. A hora que aí a Eu vou deixar, eu vou deixar é, um vídeo só sobre ele aqui, desse carinho que ele tá tendo com a gente aqui. Do lado aqui tem um pezinho de jaca, muito bonitinho. Olha lá que belezinha. Ah, tem um tomate ali também, que é um tomate de quê mesmo aquele lá, bem? Tomate de árvore. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal um quando, tomate de árvore. Eu, eu fiz, eu olho aí, ah, com batata Sabe doce. Eu ganho, batata é isso, doce. Eu Deixa eu levar vocês aqui comigo. Desviando os picão aqui, que tem bastante picão. Tomate de, é, é muito de árvore. Muitos não conhecem, é. muitos já conhecem. Tomate de que Aqui você chama de tomate de ló? Sim. Então tomate de ló. A árvore, o pezinho dele tá aqui. Ó. Gente, mas é tão gostoso aqui. Vocês precisam ver como é gostoso aqui, viu? Que lugar simples e gostoso. Bem aconchegante. Olha. e a Madalena não tá sabendo. Vou falar bem baixinho. Eu ganhei um debulhador de milho ali, diferenciado de fazer canjiquinha. Ela não sabe ainda, depois eu vou mostrar. Olha que belezinha aqui. E ó, esse, aqui, esse aqui é o bisneto, não é isso, bem? Calcula igual eu vou. Ó, oh, igual o avô, não para. Visa. É, é, é aquele menininho daquele dia que tava arrumando o um motor lá, que tinha aquela chave lá que ele tava falando. Você vai ser trabalhador. Eliel, Você vai ser trabalhador igual o bisavô? Oh. Vai. Você vai ser igual o bisavô? O que você tá fazendo aí? Arrancando os matos. Tá arrancando os matos, Tá Arrancando a serrar. Tá, é tudo. <risos> tá arrancando tudo a serrar. Isso aí come, Liel. Oh. Isso aí come. Oh. Oh, ele não para, gente. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Claro. Bateria, bateria, não acaba agora não. Olha lá. Tá vendo aí, ó? Olha que, que, que cana mais linda que ele tá mostrando aqui, ó. Qual o nome dessa cana? Hein? Qual o nome dessa cana? É, cana Brasil. Cana Brasil? É. Cana maçã ou cana Brasil? Você tem é, que entrar no cana, acordo dos dois. Cana Brasil. Cana Brasil. Agora aquele ali, ó, diz que é cana maçã. É. Bom, de qualquer maneira, um dos dois eu tenho que ter certeza é, tá aqui que. Não, é maçã, não. não, não é maçã, não. Não, maçã, não. Bom, então vamos na volta da experiência. Olha, Cana Brasil. Olha. Tá vendo? E ele tem uma plantaçãozinha dele aqui e a terra aqui, olha, olha. como eu mostrei, a terra é muito bonita. É, chuchu, isso aqui? Muito boa. Olha lá, chuchu lá no meio lá. Pena que agora eu não estou com aquela outra câmera, né, bem? Hum. Mas lá no meio tem um outra. Um chuchu e já. Tem uma coisa. Tudo que é plantado de alho se o senhor vê aqui, uhum. é plantado. O senhor que plantou? Eu plantei. Quantos anos o senhor está aqui nesse lugar? Nasci e criei aqui. Na, foi nascido e criado aqui? É. O senhor não quer ir para cidade? <risos> não, nunca fui. Não, mas é. o senhor não quer morar numa casa que tem piscina, que é uma casa bonita, que tem azulejo e piso, essas não, coisas? A, a, até que vou falar. Do jeito que está aqui, para mim, está de primeira. Uhum. Então eu não quero ir para cidade. Exatamente é uma coisa. Não cidade não. Se eu pra mim ir lá, participar lá e vou estar. Sei. Mas, e também, sou eu faço o que eu quero. Eu vi lá mesmo não, umas coisas que o senhor fez ali. Eu gostei. É. Ó é. é. aqui, eu, gente. Eu não ele, ele não troca isso, esse ranchinho. Não troca essa casinha. De jeito nenhum. Olha lá o chaminézinho que chique, ó. Não, tá certo ele. É o sonho de toda eu pessoa... Toda pessoa como a gente que ama. Oi, bem, oi. Não troca. Ah, sim, a Madalena tá pedindo para mostrar o tamanho do pé de chuchu. Lá embaixo. Lá embaixo, não, não sei se vai ser só um, mas lá embaixo, ó. Depois eu vou voltar aqui, pessoal. Quero fazer uma outra matéria com ele, que é a primeira vez que eu o vejo. E eu acabei largando a câmera lá no carro e o carro tá longe. Então nós acabamos vindo para cá. E aí, conhecemos ele aqui. E graças a Deus, fizemos uma amizade com esse querido aqui. Né? E ele gosta de ser fotografado, já foi fotografado ali, ele gosta. Aqui, você hum. vai homem de 80 anos, ele ranca, ele tem árvore se né? for preciso. Ele falou que ele quer 80 anos, é só que ele tem 86, na é verdade. Ranca ah, é, até a árvore se for 27, preciso. De 28. É, vai fazer 87 anos. Não é à toa com o menininho daquele jeito lá, ó, gente. Não para, ó, ó. Igual o bisavô, ó. Ô, dá um tempinho aí, ó. Ei, você não quer descansar um pouquinho? Ei, você não quer descansar um pouquinho? Descansa um pouquinho. Tá trabalhando aqui, arrancando... Olha quanto ele já arrancou aqui, ó. Ó, tá arrancando tudo isso aqui, ó. Já arrancou o caruru, já arrancou o serraia e tá que tá. Deixa, eu, deixa eu, ver. Hum. Eu, eu É capaz que o senhor conhece. Ah, conheço. Olha o que ele falou pra mim. você É capaz que o senhor conhece. Olha a abelha aqui, gente, ó. Olha o tronco, olha o tamanho do tronco. Que ele, que ele pegou, trouxe pra cá, ó. Essa é a tubuna? Não é. é Tubuna, não, né? Amanda Saia. A Amanda, Amanda Saia. Saia. É, eu sei que fizemos um dia um, um, desses uma matéria, né, bem, mas eu não sou ainda bom pra guardar essas coisas. Mas é Amanda Saia. Amanda Saia. E pro senhor tirar esse mel daí de dentro? Como é que vai fazer? Esse aqui é o preguiçoso. Mirim hein? Mirim preguiçoso. Mirim preguiçoso? Tá. É. Ah, Mirim preguiçoso. E eu ainda beijo ainda. Ó, ó, ó. Vou mandar um beijinho pra você. Ó. Olha lá. Beleza. Coisa bonita, hein? Gente, é isso que eu falo que é qualidade de vida. É isso que eu falo que é qualidade de vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar desse poste só pelo carinho desse senhor. Ó. 86 anos, eu acho que ele não passa de 50 quilos. Deve ter um 52. É, e uma vivacidade. Não para, mano. o homem não para. Isso é, Esse é humildinho, pequenininho, humildinho. gente. ó. É um Davizinho. É, mas animado que dá gosto. E bonito? É, e tem uma coisa, 86 oit, anos Mas tem de tudo pra entrar dali Pra então, não dar nada, nada vai dar lá Sem saco tá, de batata vai tirar dali Sem saco de batata? Onde eu achei que não tivesse nada quando eu cheguei com a Madalena ali aqui, tem uma Olha o charme, olha. olha o charme Pensa pra... o que? Tem muito mais aqui e pra baixo ali tem muito mais de 20 carros de banana, mas eu não vendo nenhum. Eu adoro o produto. Escutou? Ele não vende as bananas, ele doa gente. E eu sei que é verdade, porque o, a família dele é desse jeito. Tá bom? Vamos lá? Eu, eu, eu, eu vendo batata, bromba, milho. Isso o senhor vende? Eu, eu, eu Sei. Estou vendo. Sei. o que esse produto que tem aqui é dos é do meus irmãos e é minhas crianças que Deus abençoe no mundo. Eles também precisam das coisas. Tá vendo que gostoso escutar isso, pessoal? Uhum. E ele é animado, ele falou que o rapaz veio aqui, ele deu um carro de banana pro rapaz, e o rapaz foi vender por 80 reais, né, velho? Eu preciso de alimento. Foi o que ele falou? As também... Ah, não, desculpa, pessoal, eu entendi errado. Deu 80 bananas, tá vendo como é que eu escutei atravessado? Ele deu de presente deu 80 bananas, eu entendi que ele tinha vendido. Ainda bem que Porque entendi errado. Se a gente fizer caridade, a como a gente Deus lembrar da gente, a gente tem a salvação de Deus. É verdade. E quando você e assim, faz por amor, sei. você recebe porque eu sou prova viva disso. Vocês, vocês têm a Bíblia, não sei se vocês já sabem, sabe? Mas aqui, nós éramos aqui. Uhum. Se por acaso uma pessoa certinha com Deus, como está vocês ali, ó, cuidando das coisas de Deus, vai durar até seco, sem filha né, no céu. E se for casado, que ele é bem, mulher, a esposa dele, se por acaso um faltar, tá? Outra, se ficou mulher e foi o um homem, o homem vem ficar a mulher. Pra ficar juntinho, lá no céu. Ô, coisa boa, hein? E aí, Madalena, você é, gostou é, da proposta ele, dele? É. Olha ah, lá. Ele quer bem sua mulher em sua esposa. No fundo do coração, ele tem o reino de nós que lá no céu. E aí, pessoal, gostaram? Vai, pode falar mais que eu tô gostando. <risos> tá vendo, gente, como é. que é? Tá aqui na roça. Distante da cidade, 30 quilômetros aproximadamente De Santa Rita de Caldas Nesse lugar que eu mostrei para vocês aqui Um lugar simples, gostoso de ficar E com essa sabedoria toda que ele tem E que ele Ele, ele tá falando para nós aquilo que ele aprendeu Nos anos que Deus deu para ele de vida até agora e tem muita coisa boa para nós ainda tirar dele Com o passar do tempo nós vamos tirar Eu vou fazer mais uma fralda, senhor Pode falar Deixa eu lembrar certinho pra me falar Ah, é Eu não tenho raiva não existe raiva comigo, não existe S ódio, sim. não existe inveja, sim. não existe nada. Coração limpinho com Deus. Sim. Gostei. E eu sei que tudo que o senhor falou, eu creio. <risos> na, sua, na sua humildade, na sim. sua simplicidade, meu amigo, a gente consegue enxergar Deus mesmo, sabia? Sabe, sim. Sabia? Consegue. Porque é assim que ele ama as pessoas, desse jeito aí. Ah. E eu tô, estou eu tô lutando para ser que nem o senhor, para ter esse mesmo coração, coração, essa mesma meiguice, a mesma docilidade, é. que é assim que eu penso também. Eu respeito toda a responsabilidade. Graças a Deus, eu, eu tinha 15 anos, eu pegava duas meninas na casa do pai dela e levava no a festa mais de meio quilômetro. E voltava e dividia na casa do pai dela. Assim aconteceu comigo. Um de três anos e a outra de 14. O senhor então era um homem, um rapaz de confiança ah, da eu, família? Um homem de confiança. Da ah. família. A Família confiava que o senhor pudesse levar na Ele festa continuou. e o trazer pai, em ordem. O pai disse assim, hoje eu não vou lá no Forró. Você vai, você vai no lugar meu, você é pai desse menino. Que o senhor levava? E eu levava e trazia. E trazia. Poxão de praia naquele tempo, de milho? Sei. Teve ser de Marcela, Marcelo Marcelo, nunca... Marcelo é uma planta. Hein? É uma planta? É uma planta. Sei. é uma florzinha amarela. Mas lá então, chegava lá, deitava, cobriu tudo de lã de carneiro, deitava, na... não tinha catre, não tinha, nada para nesse tempo falava cátria, né? cátria, catre. Catre, é, é, era um catre. E lá deitava no chão, assim, cobria, eu ia embora. No outro dia eu levantava assim, eu ia lá, acertou, sete horas, mais ou aqui eu tenho campo no dormir, de noite, de dia não, rua na cama. Tá vendo? O assim, que, que é a confiança? A dele, ela, né? É. Logo ela chegava com uma bacia d'água lá pra me lavar o um rosto e um copo de leite. Tinha... Ô, oh, coisa boa, hein? <risos> coisa boa. Eu sei que é verdade que eu tô vendo nos teus olhos, tava... que é realidade, então eu acredito. Eu tenho satisfação na minha vida com tudo de viver do jeito que eu vivo. Coisa boa. Olha, eu travei essa terra do rádio e converso com o padre lá de lá ele deixa a água pra mim agora um dedo aquele de, lá tem quase dois um dedos do de suja. E, e, ele, e, e ele é um homem um animado Às vezes ele fala umas coisas que eu não consigo entender que eu não consigo captar a essência a gente consegue pegar mais ou menos e vamos, e vamos aqui ó vamos lá então e também tem uma coisa. Ele quer mais, quer falar Na mais. Médio, ah. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu tomo só dois comprimidinhos. Hum. Da, da pressão. Sei. Entre o ano, sai o ano, não tem dor de cabeça, nem dor de pé, nem tem nada. Sim. Graças a Deus. Sei. Mas não, não foi, nunca foi preciso figurar o um médico. Coisa boa, né? É. Então quer dizer que tem uma coisa também. Para por, por vocês por você é do outro lado, por exemplo, que não é como eu. Mas tem uma coisa, eu não fico sem a Santa Horta. A Santa Osta eu tomo ela de oito a oito dias. Tem a igrejinha ali, eu disse lá, amanhã é, eu amanhã é quarta. Amanhã é quarta, amanhã é terça. Amanhã é terça. Amanhã é eu vou lá. Vai lá. Fico lá às vezes, recebo, vou, falo com Jesus. E depois e lá. Aí eu pergunto para vocês. Eu pergunto para vocês, gente. Não, Jorge, ele está dizendo que ele vai lá na igrejinha para fazer a reza dele, chega lá, faz a reza dele e depois ele vem embora. Aí eu pergunto: Deus ouve e, e Deus atende ou não? Vou cantar mais um. Hã? Lógico que sim, né, gente? Olha a meiguice. Vai, vamos lá. Vou cantar um. Vamos lá. O dia 13 é um dia muito bonito A congada vier para visitar São Minas A rainha com essa bandeira na mão ela veio para lhe dar libertação ai, ai, ai. A meia-noite até tá foi terminada A condada foi embora para voltar pro para outro ano Esse não foi fácil, hein? Esse o senhor quando era mais novo amor. Rapaz eu tô até vendo, hein? Tô até vendo, hein? Ele é animado, né, velho? Ele, é, ele é animado, é uma pessoa... Tio, tio, qual que era a música que o senhor cantava com meu pai? Quando meu pai era solteiro. Qual a música que meu pai cantava, tio? Meu pai, Gerardo Moraes, cantava, meu pai. Qual que era a música que meu pai, Gerardo Moraes, cantava? Ah, cantava. Ah, o Gerardo Moraes, vou contar. para você. Então, claro, não me vê, O que é que o Gerardo Moraes fez? É. Eu, eu, eu fazia uma frase que ele fez, isso não é mesmo? Ele. Eu fazia, fazia Eu tinha meu cavalo Juão, corria igual um trovão, eu morava no Baixadão, isso é dito. Certo. Eu morava no Baixadão, montei no meu cavalo ruão. Subi o morro da Tacóia, tomando, tomando chuva e vento na cara, saí no Baixadão, coberto de serração, Cheguei no fazendão, cheguei na ponta do fazendão. Me chamaram para dentro, estava uma emoção. Eu tomei um copo de vinho, eu tomei um copo de vinho tinto. E um copo de vinho tinto. Você lembra, Nilo, quem te deu assistido? Gente, é, <risos> que, que, que, que cabeça tia. Escutou o que ele falou é, Que era do, do pai dela pai Era do meu pai, era Geraldo do... Moraes Falecido pai, Geraldo Moraes, Moraes. É. Vocês foram muito amigos, né tio Muito amigo, né é. Saudade que eu sinto aquele velho é, viu? Eu vou te contar O Jair mais tragou a vida dele. É, Foi com bebida, né tio Bebida Vai, tio. A bebida é remédio, a, a, a, a cachaça e a é veneno. Acredita. Quando, aí que você não leva mais do contrato. Não, o pode contato. falar, fica em paz. Eu estou conhecendo Quando tinha uma dona, uma menina, que estava esperando o seu presentinho, as mulheres de Arruda tá ali, ó, filhadas uhum. de Arruda com pino uma parteira de cá e a outra de lá da cama porque não tinha médico uhum. não tinha médico, era parteira aí o que acontecia? ali arrasando, pedindo, fazendo oração e Deus dava os poderes para ela que aquela criança nascia com o braço dessa de aqui. Assim. verdade, tinha criança, ah, né tio? Isso. por honra e glória tinha de Deus tinha o bebê que não tinha gente, médico? gente, mas que coisa mais também. linda não? era parteira eu ainda vou vir aqui e vou ainda sentar com ele. quer é trazer uns Merecernos. presentinhos para ele, que ele merece. Ela servia uma garrafa de pinga e uma. E para que servia? De, de, de arruda e misturava. E ela dava uma colherzinha de chá, de duas em duas horas, para aquela cliente. Então quer dizer que não tinha perigo da morrasinha, não tinha nada. Ah era pra ajudar até o bebê, entende? Oh, é. Entendi, um entendi, entendi. A é, pra ajudar até o bebê. Entendi, lógico, e a entendi. A história fica mais forte a cobrava cobrar de ajudar até o bebê. Hum, entendi. Não, mas não matava e nem queria, era pra ajudar. Era para ajudar. Que coisa boa, né? Não é verdade. E rezava em rota para nascer o neném. Verdade. Que coisa boa, né? É, tio. É. Pena é. que eu tenho que ir embora, é. gente. É. É. Meu Deus, hein, Mané? Realizar? realizar realizar o é parto. Acesso. É o processo. Vamos lá então? É uma pena pessoal que eu tenho que ir embora. Estou indo embora com o coração na mão. Ficaria aqui com ele aqui, conversando bastante tempo. Esse é meu tio. Tio Zequinha. Que nós amamos ah, né? é. Eu Zé. também tinha um tio chamado Zequinha. aqui amor, vem. Josué, Josué Ô, tá que aí. benção de pessoa, né? Eu, que tio. benção. Tio. Vem aqui. Só é pequenininho, mas ele tem, ele tem muita carga boa dentro. Deixa eu mostrar um negócio ali pra Madalena Vem cá, vem cá, Madalena Vou mostrar um negócio tá? pra você acudido, viu? Acudido, né? Vem cá, Ben Eu vou dar uma chegadinha com a Madalena E mostrar um negócio pra ela Adélio? Eu vou ali que eu vou mostrar um negócio pra você Mas é uma gracinha, viu? Ah não, eu tenho que ser um velhinho desse jeito aí, viu? Não adianta ser um velho acabado, uma mala sem alça. Mas ele é muito animado, Adriano. É, ele é animado, viu? Talvez eu escureça um pouco aqui que eu vou entrar dentro do de um lugar, gente. Ah, acendeu a luz aqui, vai ajudar bastante. Hum, que beleza. Esses. Aquelas gamelas que eu gravei lá são é? assim, gente. Hã? Pode gravar? Pode. Pode, pode. Essa não é madeira. Essa dele. madeira não é madeira aqui. Não é de lei. É, não dá problema, não. E aqui dá um lugarzinho dele mexe com as coisinhas dele. Dá uma olhada nessa plaina aqui, gente. Gente, dá... É, eu conheço como plaina também. É, é Gente, dá uma olhada nisso aqui. É, também. É. É, de madeira. Aqui, ó. Ah, não, aqui, tô cheio. não dá pra acreditar. O homem é sacudido, fora, hein? Se. O homem é sacudido. Eu pego depois, depois com calma. Olha um vem. graminho aqui, ó. é um graminho aqui, ó. Esse aqui é um Sim. graminho. Tem gente que não sabe porque que serve. É. Mas é um graminho. É uma peça que você faz. É um Isso, a marcação na madeira. É. Você tá, quer... Agora, vou mostrar uma coisa antiga pra aqui, então, isso aqui, isso aqui, é... Isso aqui é, é pra você trabalhar na madeira, na, na, no é, ferro, pra tá desamassar bem, as coisas e é... tudo. Esse aqui é um enxó. Isso é um enxó. Um, deixa eu ver assim, ó. Isso, exatamente. Mas deixa ele ver se você bater, né? Não, é que ela vai ficar com ciúme. Não não. não A é. plantadeira antiga de cavalo aqui, ó. É mesmo, Madalena. Ó, oh, Madalena, ó, aqui, ó. Uma sim, plantadeira Isso, isso é raridade não, dá pra não, mas dá, dá, dá para ter noção sim Dá, dá para ter noção sim Gente do céu, que coisa A gente volta, a gente que volta Você tem que A gente volta, a gente volta Pode deixar que sair a gente volta Não, isso aqui é bom, uma filmadora mesmo É, eu não tirar. é É um pedro calma aí. Mas ficar. a gente, não, a gente tira E ele, e ele é. pelo que eu tô vendo Ó a outra aqui gente, Olha o desse, ó o tamanhozinho dessa É o cipinho. É uma plana pequena. Ele chama aqui de, de cipião, assim. cipinho. Outra, outra, outra plana. Da tá é plana. Pijó. Esse é outro enxó. Esse aqui é o que eu trabalho na, nas gamelas. É. Né? Ah, é. Assim, redondo. é. Esse é o redondo. É, o esse redondo. aqui é um enxó redondo, gente. Ó, para fazer gamela, tem que ser essa peça aqui, ó. Sem essa peça aqui é impossível você fazer ela não, não redondinha que nem. Que ele Não, fez lá. Eu sei que vai cavando. É, que vai cavando. Ele é redondinho. Ok. Parece um enxadãozinho, né? É, Mas é um enxadãozinho, por assim dizer, mesmo. Isso aí é desenhado tudo na cabeça minha. Tudo eu mandei fazer. Aqui, ó. Isso aqui foi eu que mandei fazer. ó O formão um redondo que eu mandei fazer, fazer pilão. Sim, é, o é. é o redondo. É. E muito bem feitinho, né? Tudo mandei fazer. E, ó, gente do céu, o homem tem tanta plana aqui que eu tô... Mais outra plana aqui, ó. Essa já é moderna, já é uma plana e moderna. já é o moderno. É, já é uma plena moderna. Agora esse aqui, ó, esse que eu supinho. Aí é pra você puxar, né? Esse aqui é para é né? você É, pra você puxar... Poder a madeira. Lisar madeira. Rio. E aqui tem um... Serrotão. um cerrotão um cerrotão ah esse modelinho eu não conhecia não gente Não, esse aí eu, nós que fizemos ah bom esse aqui é saiu da aí, sua cabeça cortemos um gurpeão que um eu tinha aqui um gurpeão, um traçador é um traçador aí daqueles que trabalha traçador e fio um dois também. né é Pô, mas foi lá vocês também também tem uma cabeça que não dá tá gosto hein é. é quando você não pode mais, mais outro coisa. mais outro é. só, só de enxó tem um, ali tem, um ali tem mais um são dois ali tem mais um que eu vi ali agora três Outro enxô aqui, ó. Três. Só que tem três. Três enxôs, mas eu gosto de trabalhar só com esse. É? Você Porque que fez o cabo? Tudo foi tudo, eu fiz. Muito bem feito. Mandei fazer aqui, o cabo foi o que fiz. E esse tem uma foi, tem um sistema aqui de morsa. Deixa eu mostrar pra eles aqui, ó. Morsa de madeira. Isso aqui é uma morsa de madeira. Morsa de madeira. E essa peça aqui, ela adaptou, é né? É, eu, eu, eu coloquei essa peça nessa coisa. aí Foi? Se você quiser bater algum ferro aí, pra tirar. Isso, aí, é. Desentorpo. É, desentorta. Vou aí. mostrar um negócio... Aí tem outra morte de madeira aqui. É, Pasteca, que é a orelha de padre. Aí, aí é amorça de é madeira também. Outra amorça, Bem. Você pega, põe a madeira. Põe a madeira aqui, aí prende aí lá é e aperta aí. ali, ó. Ai, que Foi tudo nós Eu vou ali agora, Adele, mostrar Bom. um negócio pra ela. Vamos lá, vamos lá que eu vou te mostrar bem. Vamos lá. É uma uma plantadeira, uma plantadeira. É, é, é. E vamos ali. <risos> vamos ali que eu vou te mostrar. O que, que é? Vamos ali que eu vou te mostrar. Eu falo que onde a gente vai tem que carregar a fumadora mesmo nesse. sítio. É que tava chovendo quando eu subi, mas aqui vai dar um, uma matéria bonita. Olha o que nós ganhamos ali, ó. O quê? Esse aqui, entendeu? É. Esse aqui é do quê, Cicco? Assim? De fazer... Canjica. Nossa, Cicco. Vou ter que desmontar ele agora todinho. Uhum. Dar um trato nele. Aí. Tá funcionando direitinho? Tá, tá funcionando. Vai ter que dar uma geral nele agora. Vou uhum. então, mandar fazer um, um cabo aqui. Só pegar ele, ó. Ele quebrou aqui, ó. Quebrou aqui, mas não tem problema, essa coisa fácil de fazer. Ele tinha um copinho, você não é eu o copinho, Eu o copinho dele. Ah, o copinho é o de menos, né? O mais difícil é encontrar essa peça. É a segunda peça que eu ganho de presente do Adélio. Não, eu tinha um copinho Nossa, dele. Que presentão que você tá dando? Foi o que eu falei. E aqui, como sempre, como vocês podem ver É o lugar que o senhorzinho lá Mexe com madeira mexe com... Aqui, tem, aqui tem outro Que era de moer carne antigo Mas infelizmente eu tenho um desse aqui novo Esse carrinho de rolemã, ele não só a pedra Ele põe em cima as pedras e puxa Gente, olha o que ele falou ah, não, eu, te, eu, tenho, eu tenho que tirar daqui para poder mostrar Gente, tá vendo isso aqui? ó? É um carrinho de rolemã Literalmente um carrinho de rolemã Só que ele puxa madeira, é, pedra aqui em cima então, é, tá segura lá. aí, Madalena, força, que o negócio Vai. aqui está pesado. Tá bom. Olha lá, um carrinho de rolemã. E ele roda bem na, ó, na tá? terra? Ó, ele ó. E ele Nossa. bota a pedra aqui em cima pesado. e arrasta. E olha é verdade, o capricho cara. que o homem tem. Meu papai do céu. Essas a gente, a gente se sente tão que pequenininho que ele nessas ele tá horas. Bom. Oi? Essas pedras que foi aqui, isso são tudo lá, nos carrinhos. Olha essa pedrona aqui ó e essa aí ó essa pedra depois no carrinho do limão lá e trouxe lá aqui ó então ele, ele puxa então é, é essas pedras aqui né ó é, é essa daqui para calçar o rancho mais outra aqui ó aqui ó é tô feliz em ter conhecido essa família viu e eu conheci a Adélio algum tempo atrás e estávamos postergando, ou seja, demorando <risos> para vir aqui. Mas é, hoje nós conseguimos, mesmo com chuva, nós viemos aqui. Isso aí é uma banca de escalar batata. Olha ali o pé. Sim. Ah, é, é o, é o é. esse aí é o fruto do Conde. Madalena, vem cá para você ver a diferença ah, de um é, para o outro, é. de tamanho. Ah, aí, ó, tem aqui tem um, um, aí um é pé de fruta par. do Conde. Essa aí é fruta do Conde é. ou é, é nona? Não, essa é, Não é fruta do é Conde, mas a é. aqui é nona. É nona, é nona, é nona. Agora eu peguei na mão. E, é porque e o a pe... folha do conde é diferente. E tem bastante ali em cima, gente. Bastante mesmo. É, não, eu vou voltar depois com calma. Mas deixa eu filmar, que talvez quando eu voltar já não tem mais. Então tem que registrar aqui. Lá no alto tem, mas é a mesma coisa. Tem uma ele aqui. Pede caqui lá embaixo. Tem uma aqui. É caqui ou limão? Olha o tamanho daquela ali. laranja ah, laranja? É, igual a laranja. E ele é um, é. É um homem que ele tem uma mão abençoada, né? É. Pra plantar dá gosto. Eu já vi que é pra plantar e tem mão boa. Tem. Tem. Né? As árvias, tudo Isso aqui é um pé de... Isso aí é pêssego. Pêssego. Esse é pêssego? Esse carro é pêssego. Ah, Pezinho de café está lotado. Ó. Olha lá. Que banana ouro ali, ó. Banana ouro aqui é prontu. É amiodinha? É Meus amigos, eu estou ainda na terra daquele querido senhorzinho que nós conhecemos ali. E eles fizeram questão que eu e Madalena viessem aqui para gente ver algo ali na... Na frente. Aí ao passar aqui, conversando com um dos filhos, ou melhor, uma das filhas que ele tem, me disseram que essa. Oi. Não, não dá de jeito nenhum. Quantas pessoas você acha que conseguiria umas cinco. Umas cinco. É. Aí eles me disseram que essa paineira tem aproximadamente 150 anos. Bom, eu não duvido, porque eu não tenho, logicamente, noção. De, de, né? Do, do que é ainda, do que é. E acho que eu nunca vou ter completamente do que, que é a roça. Mas olha, tem essa daqui e ali, ó. A grossura daquelas duas. Ali são duas. Aqui é uma. É uma. Isso aqui é simplesmente maravilhoso. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Tá? E eu vejo muito isso aqui em Minas Gerais. Eu até estou tendo esse privilégio de é, conhecer muito isso aqui em Minas Gerais. E ali tem mais duas, gente, ó. Só que já não é paineira, tá? Ó. São duas árvores é, antigas. Fala. É mais ou menos um açuzinho, Tô Gente, nós estamos aqui é, retirando um pouco de abelha para salvar uma outra. Que quase não tem e aqui tem bastante. Então o Adélio aqui, tá, é a pessoa que entende bem dessa arte, ele está tirando, né? um pouco para salvar um outro enxame porque senão morre da dó tá aqui o Kaique Oliveira meu companheiro tô quase caindo aqui andando para trás aqui tá um lugar meio deixa eu ver Kaique aí gente isso aqui, tu, isso aqui tudo é para socorrer um outro enxame que não é para não é para perder esse outro enxame acabou o barulho só te Que legal, muito bacana. Chique, né? ela assim é melhor que ela não. Vem cá, vamos mostrar um beijinho você que eu achei aqui. Bom, quero dizer o seguinte, gente. Vocês viram hoje é, a alegria que eu fiquei em ter conhecido aquele senhorzinho lá, Zeca Virgílio, não é isso? E agora ele pediu que eu voltasse com a Madalena Ele tem algumas coisas para nos mostrar E faço questão de, vo de voltar Porque aquilo que eu consegui é, gravar com ele e aprender com ele Vocês também serão beneficiados Resgatado é para fazer a outra. É. Isso tudo é para salvar, né Caí? Salvar a outra lá em casa, tem é. poucas é, campeiras né? Pera, Vamos colocar um pouco de abelha nela lá é isso aí. Que não muito é. Pode ser. Vambora é. então? É. Que lugar agradável, gente. Pensa num lugar gostoso. Cai, Gostoso, né? Bom, é com essa imagem, então, que vocês vão nesse momento ver esse vídeo, então, finalizado. Então, de qualquer maneira, estamos aqui agradecendo mais uma vez a presença de vocês. Estou muito feliz. Tem muito que eu vim aqui ainda para tirar, né, Madalena? Uma uhum. matéria boa para tirar. Tem muita coisa para explorar. É, e a gente vai explorar isso aqui. Então, dá um tchauzinho para terminar, bem? Lá vem, ele, lá, lá vem, ele, vem, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Lá vem. Lá vem, lá vem. É, tudo animado, olha lá, olha lá. Eu ia terminar agora, mas não vai. Ir. Olha lá, lá vem ele. Ah, meu companheiro, ele falar. gosta, gente. Ele tem prazer nas coisas, olha olha ó. Olha lá o café dele. Pé de café, já tá, tá beijando o pé de café. Assim. Não é à toa que tudo vai bem aqui, ó. Aí pesadinho de café. É, eles falam pesado de café quando tá assim, gente, carregado. É, tá, granadinho, ó.